Meu povo, meu povo, mais uma vez, outras mentiras do MPLA. O MPLA está em apuro, o MPLA está num beco sem saída. Eles apresentam alguns resultados aí em percentagem e se nós somarmos todas estas percentagem distribuídas pelos partidos que eles mesmos, atribuíram aos, tais, aos partidos e não sei de onde foram buscar esses números, vai dar a percentagem total vai dar 149.59% é impossível, tinha que bater o resultado total de tudo, eh, somado tinha que bater 100% nada mais nada menos, nestes resultados deles de, de, de pimpa é, o, a, a, a, o, o resultado total deu 149, ou seja, 150, praticamente 150, é, arredondando já 150%. É, é impossível. É, é aqui onde se apanham as mentiras de quem é mentiroso compulsivo. Quem é um mentiroso compulsivo, então? Olha, o povo não pode falhar desta vez. Se falharmos, eles vão mudar muitas leis, vão fazer as coisas mais difíceis e tudo vai ficar difícil. Nas próximas eleições, em 2027, depois não temos como, como eh, reclamar, porque eles até vão, vão proibir eh, manifestações, vão mudar tudo para o bem deles próprios, para nos massacrar a nós. Esta é a nossa hora, nós temos o pão, a faca e o queijo nas mãos e então vamos exigir os nossos direitos, eles... Tem mesmo que ir para a oposição. Esta é a hora, povo angolano, acorda.